Olá pessoal, beleza? Ele é o Marvelina falando e hoje eu tô aqui para falar deste produto aqui, Macho Macho 100% original, direto do fabricante. É isso aí, pessoal. Um produto que tá sendo revolucionado re na internet, tá sendo muito falado, entendeu? Então, é eu tô gravando esse vídeo justamente para falar deste produto. Muita gente está me perguntando como funciona, o que acontece, é, qual tipo de... Muitas perguntas. Então, esse vídeo é para isso. Vou revelar para vocês tudo sobre o macho macho. Valeu? Beleza. Então, antes de eu falar sobre o, o produto, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se que toda semana estarei gravando um vídeo é, falando referente a ele e outros produtos. Ok? Dê uma curtida aí no nosso vídeo, para melhorar a gente, nossa posição aí no YouTube, beleza? Ok, deixa eu falar também para vocês que é o seguinte, se você assistir esse vídeo até o final, no final desse vídeo, eu vou estar tá revelando para você uma promoção, um bônus, que só para quem ficar até o final desse vídeo, tá certo? Ok, então vamos lá. Primeira pergunta, será que funciona... Muita gente tá me perguntando, muita gente fazendo essa pergunta aí pra mim no meu WhatsApp, no meu e-mail, né? Então eu respondo aqui, cara, então, posso dizer que sim, mas eu sou suspeito para te confirmar, tá certo? Por que que eu digo isso? Porque se você assistir esse vídeo até o final, você mesmo vai tirar suas conclusões, tá legal? Porque realmente eu sou suspeito para isso. Outra pergunta, o cara, fala assim: já estou cheio de tanta balela, será que aumenta mesmo meu pênis? Cara, se você usar de forma certa, tenho certeza que os resultados virão. Mas você terá 30 dias para testar, cara. 30 dias, se 30 dias não tiver resultado, meu irmão, aí é outro problema, beleza? Mas aí tem toda a garantia de 30 dias, tá certo? O que é o macho macho? Muita gente vem me perguntando aí, muita pergunta, então eu falo que é um gel, né, esse macho macho é um gel de massagem, né, tá aqui o bichinho na caixa, ele é vasodilatador aprovado pela Anvisa, cara, Anvisa, olha aí, não é fácil não, Anvisa, então ele é aprovado pela Anvisa. Ele usa um concentrado de ervas, afrodisíacos, amonia, aminoácidos e vitaminas para ser aplicado no pente antes da relação sexual, tá certo? Vamos lá, mais uma pergunta. Tem contraindicação? Não. Ele pode ser consumido por qualquer pessoa, em qualquer idade, independente do estado de saúde. No entanto, sugerimos que o uso do macho-macho adulto em pessoas com graves problemas de saúde seja do conhecimento do seu médico, viu? Então, quer dizer, se você tiver uma doença grave, crônica aí, beleza? Beleza? Então, cara, por favor, consulte o seu médico, tá certo? Mas ele é um produto totalmente é, contraindicado aí para... Ou seja, ele é um produto que é indicado para qualquer pessoa, Tá? Tem algum efeito colateral? Olha aí, como eu falei anteriormente, não. Né? Como falamos, o macho macho tem alguma fórmula 100% natural e não existe relato de efeitos colaterais. Tá? ok? Tem garantia? Claro, com certeza sim. Esse eu posso confirmar. Ele possui uma garantia de satisfação de 30 dias. Ou seja, caso você não ficar satisfeito com os resultados, é só solicitar o reembolso do seu dinheiro, né? Sem nenhum tipo de questionamento. Basta acessar o site aqui abaixo, né? Tá, tá. Beleza? Este site é seguro? Sim, com certeza, 100% seguro. Por que, que eu digo isso? Ele é blindado e utiliza a criptografia SSL. E além disso, utiliza a plataforma Monetize. Essa Monetize, ela processa os pagamentos e ela usa os avançados processos de ferramentas de segurança. Ou seja, você faz uma compra, a Monetize vai... É, monitorar todo o processo. Qualquer coisinha, se você não tiver satisfeito, ela devolve o seu dinheiro, beleza? Quais as formas de pagamento? ou oh, pergunta bonita essa aqui. O pagamento pode ser realizado com cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes. Também pode pagar no boleto, né? só que no boleto ele demora entre 24 a 72 horas para ser compensado pelo banco, a partir da data do pagamento, tá? Eu sugiro, eu, eu indico que você realize a compra por por, é, por cartão de crédito, porque é mais rápido, tá certo? Vamos lá. Com quanto, tempo, com quanto tempo recebo o produto em casa? Boa pergunta. Após a compensação do seu pagamento, junto ao banco, a empresa demora entre 3 a 4 a 10 dias para fazer a entrega, dependendo da sua localidade. Mas se você recebe um código do, de rastreamento dos correios para você estar monitorando, tá certo? Qualquer coisinha também eu tá só entre em contato comigo no meu WhatsApp que eu vou deixar no link aqui embaixo no, na, do vídeo. Aqui é um, umas avaliações de alguns do, do especialista que, que ele fala sobre o produto, né? O cara nada nada que é, é o médico diretor do departamento de urologia da clínica da cidade de Budapeste. Buda, Buda Isso aí o cara é fera. Então ele fala aqui sobre o nosso produto. É, que a ajuda desse creme vai conseguir um alongamento substancial do tamanho do seu pênis. Aqui temos alguns depoimentos, né, do, do Feliciano, 23 anos, do Abraão, 32 anos, né, e mais o um aqui do, também não está aparecendo, deixa eu ver aqui, deixa eu... Tá aqui. Do Arnaldo, 32 anos, ele também... Estão fazendo depois, depois você pode ler com calma e voltar ao vídeo e ler com mais calma o que eles estão falando do nosso produto, beleza? Como faço para adquirir o um macho macho? Cara, então, ele só é encontrado no site oficial da empresa, não compre em outro lugar, tá certo? Como é que eu faço para adquirir esse produto? Eu vou deixar um link aqui embaixo, né? E através desse link você entra no site oficial da empresa para comprar o produto. Por favor... Se você comprar em outro local, não, dão, não tem garantia nenhuma. Compre no link oficial da empresa, beleza? Ah, aqui que é o bônus surpresa que eu falei para vocês no início. Se você está aqui no vídeo até o final desse vídeo, você com certeza então vai ganhar esse bônus surpresa. O que seria esse bônus surpresa? Se você comprar nosso produto pelo link oficial abaixo, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ganhar de graça um hot gel comestível à sua escolha. Mas o que seria esse hot gel? É um... Ele é especial para uma massagem sensual, no momento em que tudo é permitido. Use e abuse da imaginação. Ele é um gel comestível. Para você que quer apimentar sua relação com um gostinho bom e diferente, chegou o hot gel em três sabores. Ele é morango, cereja e chocolate. Ideal para massagear... E aquecer o corpo. E o restante também. Deixamos a sua imaginação fluir. Ou seja, ele é um gel onde ele esquenta e gela, e esfria. Esquenta e esfria. E é um gel comestível. Você pode usar à vontade, tá certo? Olha aqui, como ele diz que o gel proporciona uma sensação de calor quando é soprado, massageado ou lambido. Hidrata e macia a pele. Apertando os sentidos e trazendo uma experiência inesquecível. Pode ser aplicado no corpo todo e principalmente nas partes íntimas, beleza? Então, se você realmente comprar o produto o nosso link de indicação, basta entrar em contato comigo pelo meu zap, né? Mandar o print da, da tela do, do, do comprovante, que esse aqui é comigo. Eu envio diretamente para você no seu endereço, ok? Beleza? vamos ver, então é isso aí, se você realmente está, é, gostou desse vídeo, você está interessado, compra pelo link oficial que eu deixar aqui abaixo do vídeo, tá certo, ok, Deu um deu um like aí para pra gente, inscreva-se no nosso canal e curta todos os nossos produtos, ok, tchau, tchau, tchau.